Dias de chuva me lembram de E o que fazer pra voltar atrás Num tempo que já foi Num tempo que não volta mais Dias de chuva preciso Escrevi Mais um trecho Daquela canção Faz assim, deixa eu te amar, deixa eu ficar, eu não quero partir Tento entender, que eu preciso ficar Escrevi Mais um trecho Daquela